Fala galerinha, beleza? Vamos aqui indo para o oh, bonitona, bonita também, viu? Vamos saindo do tribunal. Hoje nós temos inglês. O inglês é lá no Itaigara. Então a gente vai... Fazer uma. Um videozinho. Cabe Taigara indo por trás do Guademir. Coisa boa. Coisa útil. A galera que não. Não conhece. Só sabe chegar lá através. Da Magalhães Neto. Ou. Ah, qual é a outra? ACM direto. No sentido no Rio Vermelho. Isso é uma boa. Preciso militar, já fiz atendimento. Aqui é o CERB. Já fiz atendimento. Casa Civil, já fiz atendimento. É... Que é a Secretaria de Comunicação, que fica aqui na ponta, também. Você nunca... nunca fiz nada aí. Assim, a gente trabalha com tecnologia, com TI aqui em Salvador. A maioria das empresas são voltadas para o setor público, então... A gente passa por... com eu que aquele cara que tá ali no ponto, velho. Então, assim, a gente conhece muita gente e anda por muitos locais. E, porra, olha pra todo mundo de amarelo. É, banda? Misericórdia. Aqui é a União dos Municípios da Bahia, quiser almoçar, aí ó, horário de medir ali naquela segunda portinha ali, ó, comida muito boa, boa, boa, boa, boa mesmo, comi lá ontem, os colegas que gostam de salmão pediram, um... pediram não, né, porque é self-service, tinha um negócio de um salmão recheado lá, esse cara disse que era bom, velho, como eu não gosto de frutos do mar, né, então pra mim.. Comer não. Então vamos lá. Vamos arrochar. O venha, roçando, Sento sem parar. É o que tudo tá. Tá voltando, pai quebra. <risos> achando que a minha aula de inglês hoje era às 19, tá lá de boa, né? No CAB, no tribunal. Ah, sei que não, pra aquela curiosidade. Olhe que hora é a sua aula, só pra confirmar. Eu tenho dessas, né? Eu sou todo, todo precavido, todo cismado. Quando eu olho, não era que era seis, rapaz. eu aqui comendo mosca. Sorte que... Sou cismado, né? Aí checo as coisas, checo e recheco. Boas práticas. 90, ups, 80, ok, here we go, ah, é esse, esse ponto, vamos lá, vamos lá, atenção aqui Pay attention, como dirá professor né? Léo professor ele é panameño Aí tem três tem tem Léo é panameño tem Roberto que é brasileiro e tem é, Alex Alex eu acho que é brasileiro também para conversação e a gente que é de TI precisa de conversação a leitura a gente se, se bate né sai do outro lado mas para falar nós somos horríveis e aí vem a necessidade de ter uma formação né um curso qualquer coisa <risos> Qual foi aí viu? cortou, cortou, tá fora, agora a gente vai, a gente vai fora, nós vamos entrar novamente, o cara até saiu da frente, mas relaxa meu, eu gosto de respeitar minimamente as demarcações da pista, pelo menos. Bom, aqui já é a entrada, se não me engano, da Alameira das Espatódias. Acho que é, seguindo aqui direto, né? Um pedaço do Caminho das Árvores. E agora a gente vai à direita, sentido Shopping da Bahia, passando de frente ao Condomínio Eritrinas. Você vem direita novamente, esquerda, depois de direita, A gente vai pegar o acesso ao shopping da Bahia, velho shopping. Guatemi, não vão direto. Essa rua não tem saída, fiquem espertos. Caso algum dia vocês tenham curiosidade de saber se essa rua tem saída, não, não tem saída, desencarem. Aqui a gente desce direto, passa de frente a entrada C do estacionamento, que é a entrada que dá acesso ao térreo. Estacionamento de moto logo aqui à direita também. Contorna. para Agora para a esquerda. Passa do lado do Shopping KPM. Porra, negão. Vai ficar me apertando, né? Ou eu que estou me apertando? Hotel Connect a KPM fica aqui, entrando nessa rua. A gente não entra, segue direto. Tem aí o Guatemi Business Flat. Passa. Direto. Pronto. Isso aqui já é meio Itaigara. É o bumbum do Itaigara. Com a pituba em Guatemi. Redu, redu, redu, marco. <risos> e... Aqui a gente vai pegar a esquerda. Pronto, se você continuar à direita, você vai sair na ACM do lado do edifício do Médio Souza. Aqui pegando a esquerda, nós vamos para aquele miolozinho do Itaigara, do caso de trás do caminho das árvores essas coisas se não me engano o pai de um colega que mora nesse prédio aí velho seu eu... não, não vou dar nome não né mas é um cara muito inteligente cabeção cabeção cabeção cabeção tem noção o currículo light dele você tem que segurar o botão page down acredite, acredite não estou mentindo page down pra você entender tamanho, é enorme, enorme, o cara desde 1970 que trabalha com tecnologia. Bom, então aqui você já vê a plaquinha ali né, o que é que tá dizendo aquela placa? Itaigara, brotes. e centro à direita. Tá? Pá, pá, pá. Veja Itaigara, ah. Empório Itaigara. Pronto, você pegando a esquerda vai para Pituba, direita Brotas e centro. Então nós já estamos no Itaigara, só quero ir para a principal do Itaigara, Colégio Mendel, você tem o hiper ideal. Frente. A gente tem que fazer esse retornozinho aqui ó. Pega a rotatória E é isso aí galera Estamos em Tegara. Espero que tenham gostado desse caminho Faço com uma certa frequência e o águia ali, Agora vai Blitz. Xiii. Eu vou entrar aqui. Vou fazer uma boquinha. E depois a gente se fala. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. E. Até mais tarde.